I'm dreaming of the narrow halls Every inch you grow a pencil there Pictures of my parents on the wall Sharing secrets underneath the stairs I will take these things And hold them close Ixi, olha o vento aqui, olha o Ué, nossa, vai chovendo. A Leda Gorando o bagulho. Tá até casaco de casaco de chuva já. <risos> Olha o parque, é lindíssimo, né? É 40 você. reais de entrada, é 20 para estudantes, idosos, crianças e doadores de sangue também. Mas olha a pena, é muito bonito. A gente ainda não viu tudo, eu sei que tem é muito mais coisa dá para ver, mas. Pra tirar foto é a coisa mais linda do mundo Pra tirar foto pra quem gosta de natureza, flores... Porém, ensaios fotográficos profissionais é, Tem que ser agendado e eu acho que paga uma taxa também Com drone também não pode Tem muitos jardins inspirados em outros países A vista é muito bonita daqui de cima é, Muitos mirantes pra você tirar aquelas fotos de tipo, fodas Obrigado e olha só, a gente vai mostrar um agora. Tchau, obrigada. Vai é. lá. Nossa, que lindo, hein? Aí, Como a cuzão minha aqui, ó. Ó, ah, morava fácil aqui, Só. né? Morava? bem também? Vai, vai, você tá na minha frente. Um cronograma. Olha o banheirinho. Uma casinha. É, o chuveiro ele tá cheio de tranqueira, né? E? O chuveiro tá interditado. Já pensou em morar num lugar desse, gente? É. Até nunca mais. São 26 caminhos, apenas um certo. Gente. Vamos ver. Quais as dicas gerais? A primeira dica é arrume um idoso. ela tem lugar aqui. <risos> Para vir parte A letra tá, tá disponível, ó. Se vocês quiserem é. trazer ela de novo. A segunda dica é chegue cedo, porque senão até essas vagas vão estar cheias Não, eu não acho que, que é chegar cedo, viu? Não? Acho que vocês vierem depois do almoço aqui, ó Isso aqui de manhã tava uma loucura, tinha fila aqui, uhum. aí tem um outro estacionamento pra lá Só que você tem que pegar uma van É, você tem duas opções então o que acontece? Eu quis passar aqui agora Porque esse parque ele fica no caminho pra... É em Campos do Jordão ainda, mas ele fica no caminho pra cidade Então a gente vai ter que passar aqui de qualquer forma E pra não ter que voltar depois com carro que são alguns quilômetros de distância Eu achei melhor a gente já parar e já fazer o parque de uma vez Porém, se você vier depois do almoço, a chance de você não encontrar filas é maior É, se você vem com mais tempo Peleteria pra Campos... Peleteria tá livre... Eu acho que compensa você vir após o almoço. Porque os velhinhos a família chegam tudo de manhã. Hã? Os velhinhos. Os velhinhos. Eu coloquei no Waze para vir para o teleférico aqui de Campos do Jordão Eis que ele me trouxe ao Morro do Elefante e aí eu acabo de descobrir que você não pega o teleférico aqui, só lá embaixo então dica para vocês não fazerem como eu procurem a entrada que fica na parte de baixo, tá? Eu sei que tem o Pico do Itapeba, que não é tão perto aqui e custa 10 reais por pessoa para entrar, mas 40 reais, se não me engano, de por carro Meio salgadinho, né, por causa do carro e você não pode entrar sem carro, parece Aqui também tem o Parque dos Elefantes, que eu vou descobrir o que é daqui a pouquinho <música> Model <laughs> <laughs> as duas lá, loja querendo comprar sapato Eita preula! Deixa eu avisar que ele tá fazendo Então a gente acabou de jantar Comemos uma pizza Não saiu tão caro perto parte do preço das comidas que tem aqui Que é na maioria Pessoal, de vir comer com um o dia. A gente optou por pegar uma pizza que estava muito boa. Os preços a partir de 65 reais. Mas dá pra comer em quatro pessoas tranquilo, até mesmo porque a gente quer buscar uma sobremesa agora. Não sei se um chocolate quente, alguma coisa assim. E é muito bonito aqui gente A gente está na frente da galeria A gente está na frente da galeria Geneve é, Eu não lembro exatamente o que tem lá, a gente vai ver agora Mas falaram que é um dos pontos de interesse aqui da... desse ponto de interesse que já é a Vila Capivari Onde tem vários restaurantes, lojas e barzinhos com música ao vivo bem legal oh. Aqui você pega aqui os chocolatinhos por peso e tem esse pondinho de chocolate aqui, bem gostoso. A gente vai pegar um monte aqui. Tá muito bem? Só coloca mais do o leite. Eu can feel the tide turning silent when I pause and face the ground. Travel as you will my favorite road. notion oh, oh, oh. air is here.